7, never have the sacred stone. <risos> oh, this you crazy mother Faz para mais um vídeo. Hoje, pessoal, estamos aqui. Junto com o Fala oi, povo. Haaa ah, tru Então povo hoje estamos aqui com os escritinhos Eles viram a live dos códigos E agora estamos aqui Não é mesmo? Trapão Olha o bobo fazer um monte de coisa que importa deles aqui. Deixa eu fazer um coração que, que, que, que, Ih. Ui, uou. Eu da vida Vamos passar essa coisa Mostrar que a gente é pro Prayer uh, Chat com problemas Gente, o chat dá probleminhas Às vezes Olá. Ai, ai, peraí, peraí, peraí fazer uma coisinha aqui Pera Já morri de cara Para, minhas Você é top Gente, parece que lançou o Among Us Do Blackpink Gente, pra quem não sabe, eu sou muito, muito, muito Fã de Blackpink Tudo bom. Gente Talvez esse vídeo Saia com um live Ou não Tá bom? Não cheio KKKK Esse povo é lindo Ih, você tem que comprar Uma música aqui, né? aqui mouse e meu mouse. aqui, pronto, uh! agora sim posso botar meu personagem assim, aqui gente, eita pega que é feito gente, parece, gente, tipo muito, muito hora, por isso que eu chamei todo mundo aqui, uh! meu deus, deixa, deixa eu fechar o chat, gente, pra ter... que é isso, Jonas? Meu <risos> Hoje? <risos> Hoje? Dançando balé? Dançando balé? Dançando balé? Olha! Olha isso aqui! Meu Deus! Vou tentar passar em primeira pessoa. Mais um inscrito. Ui! Ui! Gente, eu adicionei os inscritos. Eu não vou tirar eles, tá? Muitos amigos. Oi, estúdio! Estúdio! Parabéns, você pode jogar comigo A gente ama tipo, adicionar as pessoas Tipo, pessoas que também que são legais Tipo, eles Na verdade, a gente só que não dá pra passar de primeira pessoa Aqui. Ai, não, não, não, não. Aqui. Ai, não pulou O Giorno virou catavento. Ai, ai, gente do céu. O Giorno virou catavento. Tudo bom, gente. Depois disso, todo mundo vai ver amigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Au. Ah, ninguém tinha sabido, gente Brincadeira, eu falei Gente, então como começar a próxima partida Eu volto com... É, eu volto com vocês Bom, então vai começar aqui a próxima partida E eu fiquei... Gente, vamos passar em primeira pessoa aqui Desafio passar em primeira pessoa Jogando com scripts, tudo bom Ai não Vai. Ai, gente, vou tirar esse efeito aqui. Deixa eu tirar o efeito. Esse efeito aqui. Pronto. Esse aqui da mão não atrapalha tanto assim. Ai, gente, eu odeio isso. Ai, peraí. Ai, gente, vou até isso mesmo. Que, que. Ai, Evelyn entrou. Uhum. Ai, gente, eu vou ter que passar essa em primeira pessoa. É melhor! Ai, gente, qual server teria, meu amigo? É impossível. Saiu. Ai, ai. Eu morri. Ai, gente, deu de passar em primeira pessoa. Eu passando em primeira pessoa, eu passando com shift, sim, sem primeira pessoa. Droppou. Gente, calma aí, que tá muito ruim Gente, eu achei o evento do Corredor do magma, Tipo, muito difícil Porque, tipo, nem todo mundo melhor do server Conseguiu passar, tipo, além do mais Tem pouco tempo, tipo E ele fica atacando coisas, a gente nem sabe A gente fica tão focado no parkour que nem sabe Nem vê aonde que ele vai atacar Então, por isso, o Corredor, eu esperava mais tempo, né? Corredor não, né? Google, Guga e Panics. Por favor, né? Ai, eu quero minha tag. Ai, olha aqui, né? Já tá tag, né? Aqui, ó. Aqui, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ó, ah, aqui. Peraí, eu tenho uma tag. Ah, eu tenho um 50 mil Pra quem não sabe, eu tenho só poucas. Porque, tipo, tem gente que tem muitas vitórias. cara da mola, mas eu pobre. Eu quero um fragmento. Gente, eu vou ficar aqui passando. Gente, pra quem não sabe, tipo, tem gente que fala, ah, eu acho que tiraram os fragmentos. Gente, mas não tiraram. Porque se, tipo, sabe? Ai, não sei como explicar isso. Ai, gente, vou colocar até casual. Cadê? Casual, casual. Gente, não tem até casual. Ai, é dinheiro. Ai, é de dinheiro. Ai, não quero, não. Aqui, aqui. Eu queria anjo do corredor, mas é o de muitas vezes. Vai lá, Juju. Oh. Não! Gente! Uh! Vamos! Eita! Tá. Morri. Ai, ai, todo mundo. torcendo pra mim, né? Mas não. Não foi bem assim. Uh! Uh! Ai, foi. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e pronto. Aqui, ai, gente, eu tenho medo de bater a cabeça aqui, que eu já bati a cabeça aqui uma vez, né? Ai, peraí, não deu certo aqui, foi. Gente, você sabe, Eu sei que atrapalha muito esses efeitos aqui, mas olha. Ai, gente, o tamanho desse efeito, peraí, gente do céu, olha o tamanho desse efeito. Olha o tamanho desse efeito. Olha! Ele tá parecendo do corredor. Do corredor, ó. A gente tá no corredor. Ó, tá parecendo do tower, gente. Porque tipo, era muito curtinho. Agora é muito longo, né? Tá é demais. Vamos. Vai o escrito. Tá torcendo por mim. Vou tentar se jogar no meu puro. Sem, sem o meu puro do. Vai, é, vai, você consegue, Zuzu, vamos Au, peraí. Ai, gente, aqui. Eu morri numa fase pertinho dela. Ai, gente, eu vou sair aqui, mas eu morro às vezes. Porque, tipo, sei lá, eu vou build. Ai, gente, viu? É, como que eu falo que eu morro? Ai... Não Deixa eu tentar portar Ai. Passei. Bovinho. Eu já tinha ganhado um o desenho. Bojo. para um efeito aqui, né? <risos> Tudo bom. Comprando efeitos. Ah, foi ruim. Gente, eu tenho Peraí, peraí que essa oh. Cadê, gente? Eu tinha aqui, ó. Aqui a aqui. gente, vou deixar essa black Gente, tudo Tudo é É bem Tá, tá muito Meu Deus Peraí gente, vou tentar passar por aqui Povinho Morri tá, vou pro parte de cima que é mais fácil, né? Pra mim, gente, eu vou colocar no conjunto branco. Pera aí, vou colocar no conjunto branco. Gente, eu vivo mudando, né? É isso que é engraçado, hein? Vou colocar equipar, cadê? eu acho que era só isso, né? A gente vou deixar assim. Meus inscritos lá falando, que tenta falar. Quem pediu corrida? Hum, hum. Vamos Povo, esse vídeo vai ser bem demorado É hum, ok. Ah Ah Mas gente, eu vou já Que nem já te Vou ficar aqui disponível Tá bom No Quando Plano do Ater 9 minutos a gente anda pra. A gente começa a corrida. Tá, como bater nove minutos, a gente. Vamos lá. Gente, que é mais fácil assim, porque tipo.. Espera. Peraí, cadê os estúdio? Tá, Não, já. Vamos bater nove minutos. Bater nove minutos. Como bater? 9 minutos. Peraí aí. Fica bem no que eu tô Quando bater nove minutos. Gente Vai bater, gente. Vai começar a corrida. Vai começar. A carreira em 19, 18, 17, 16, 10, 15, 14, 12, 13 11, 12, 1, um, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, Hum, vai vir Ai, tá, vir. tá aqui tá. E eu ficando esperando a lá de poenas <risos> Morri! <risos> que corrida é essa? Ai, gente, eu só morri Peraí Vou ganhar Um, uh, uh. Caiu Vou ganhar uh. Uh. Gente, peraí Aqui, gente, talvez eu traga um vídeo de Blackpink. Blackpink, ó. Among Us Blackpink. Porque é muito. Eu vi vídeos e é muito legal. Eu não sei, gente. Eu vou lá. Eu gravo. Vi se ah, Foi. Retropofis. No meio do nada. Ah, a corrida. Gente, eu não vou falar que eu vou conhecer que eu caio, né? É sempre assim, gente. Me chama de pro, fala que com... eu corrida, gente. Tipo, tá muito bom. Aqui. Ai, ai, eu vou passar. Gente, eu vou <risos> vencer que era o final já. Ai, gente, eu tô com medo aqui. Eu sempre né? caio. Tô com aquela vez lá. Ai. Au! Gente, pensei que ia cair. Ai, gente, eu sempre morro aqui, ó. Aqui eu vou bem de fininho, né? Aqui. Aqui é fácil. Gente, não vou cortar caminho aqui, senão, né? Dá ruim pra mim, o que que ele vai falar? Juju, você já tá aí, meu pai amado, né? É, gente, eu não sou muito, muito ruim, não, né? Eu também passei. Ganhei. Ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. gente vamos tentar achar um fragmento gente sempre tem fragmento na na cinza e na laranja gente vamos lá pegar os fragmentos eu sei que era só voltar mas um me por si a falar que ela as outras fases dava para voltar isso aqui dá pra voltar tá gente sempre tem fragmento na laranja e na cinza gente mas às vezes não aparece inteiro eu tenho, acho que um fragmento Se eu não me engano Às vezes eu me mato pra pegar fragmento Fragmento Fragmento Ai, pera Ai Au Aqui Aqui Tá, tem um fragmento aqui Não, aqui é bege Eu procurando um fragmento aqui Sendo que era na laranja e na cinza aqui, vem aqui Gente, eu vou tentar achar um fragmento E eu vou finalizar o vídeo Brincadeira, gente. Vai demorar muito pra mim achar um fragmento. Aqui, cinza. Tem fragmento. Gente, me diz que tem fragmento. As as asas. Gente, ganhei umas asas. Quem vocês pegarem aqui, ó. Ah, tem um fragmento. Ai, gente, como eu vou pegar aquele fragmento? Como? Gente, quem pode diante? Preciso de um pra... Ai, ah, que medo. Será que eu consigo? Gente, eu não tenho dinheiro pra comprar. E agora. Ai, gente, eu tenho sim. Preciso de 10 real pra comprar, mas não Ai, gente, não vai. Ai. De juju. Não ou <risos> Juju. Yeah. Não. Quero bagunça. Um hum, não vai nada. A gente vamos escapar. Ai, não, não. A gente vamos passar aqui, gente. Vou finalizar. Mas então pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado gente Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo gente é, Deixa seu like Se inscreva no canal tá gente Beijo Ju Banica é Virtual à Distância Falou Me segue no Roblox Entra no meu grupo Roblox Beijo Jubanik que... Beijo Banica é Virtual Distância Apaio um Querida não dá, mas Beijinhos Valeu